tudo bem? Então, o tema do nosso vídeo é leitura labial. Ela faz parte da Libras? E aí, que assunto interessante! Mas antes eu quero que você siga a nossa página no YouTube e curta nosso vídeo. Então, a leitura labial, ela faz parte da Libras? E aí, o que você acha? Tem dúvida? Vem com a gente! Leitura oficial é o que? É a forma principal de falar, de fazer a articulação das palavras. É muito importante para que você entenda o que é isso. Leitura labial, ela faz parte da estrutura da Libras? Não, é muito diferente. Como? Eu vou explicar claramente. Na verdade, depende da pessoa surda ou do deficiente auditivo, ou se ele é oralizado. Por exemplo, se tem pessoas surdas, deficientes, auditivos, enfim, que não querem usar a libras, mas eles escolhem oralizar. Essa pessoa é surda e consegue. Como que ela consegue? Olhando de frente para o ouvinte, para que ele possa entender a articulação da palavra. Nós, surdos, precisamos ter uma Atenção nos lábios, na articulação da palavra, mas depende da pessoa. Se a pessoa não gosta de usar libras, mas ele gosta de ler lábios, ok. Por exemplo, tem um ouvinte que vai falar com o surdo e o surdo pede para fala, mas calmo. E aí o ouvinte aceita assim, para que ele possa entender, mas tem pessoas surdas... Da sua identidade é o usuário de libras. Usa libras como sua língua. E tem pessoas ouvintes que eles não conseguem entender o jeito que a pessoa fala. E porque o ouvinte também não sabe libras, por exemplo. Se o surdo ele é livre para pedir para a pessoa fala mais devagar um pouquinho para eu tentar ler os teus lábios e entender. E o ouvinte começa a falar de forma mais devagar. O surdo consegue entender, mas depende da pessoa. Por exemplo, eu, a Kelly. Se a pessoa chega para falar comigo e fica falando muito rápido, eu não entendo. Aí eu peço, pode falar um pouquinho mais devagar? Porque eu consigo entender 100% do que a pessoa fala por leitura labial? Não, não. Eu sempre Peço para a pessoa falar, mas eu entendo 80%, na verdade, 80%. A leitura labial, se entende tudo 100%? Não, depende da pessoa. Tem algumas palavras, por exemplo, que eu não consigo entender, fico confusa. Outras palavras, sim. Outras palavras, não entendo. Depende da frase. Por isso que é importante que você entenda que cada pessoa tem o seu jeito, entende ou um não o um jeito de falar. Tem pessoas surdas que não conseguem entender a oralização rápida. A leitura labial, ela não faz parte da estrutura da Libras, porque a Libras tem uma estrutura própria de fluência, é diferente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixe a sua opinião. Qual é a sua experiência já aconteceu de encontrar um surdo que faça leitura labial? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vocês podem deixar a sua opinião aqui no chat. Até a próxima!